senhor? Tá bom? Tô bem. Como é que é o nome do senhor? Sebastião. Sebastião de quê? Ferreira de Menezes. E Ferreira do senhor é de onde? Hã? Ferreira do senhor é de onde? Daqui da Franca mesmo. É Ferreira de Menezes. De Menezes. É. O, o senhor Sebastião, o senhor conhece Capitinga? Capitinga? É. Conheço. Lá tem muitos Ferreira. Tem. Ontem tem. Eu, eu conversei com o senhor o Hélio Ferreira. É, e a família Ferreira lá. Eu sei, aquele lá aqueles eu conheço. E tem os Ferreira de Pedregulho? É, tem também. E, e a ferreirada do senhor? Como é que, quem é que era Ferreira? O Pô, pai é, do senhor? Meu, meu povo é daqui da, do, do São José Bela Vista. É, aqueles fazedor de fumo, fazia fumo. O pai do senhor que era Ferreira? É, meu pai, meu avô. Como que eu chamava o pai do senhor? É, Arnol Ferreira de Menezes. E, a, e, e o avô do senhor, o a pai avô dele? Avô é Aquiles Ferreira de Menezes. Aqui. O, o, vamos. Sabe, conhece a Patrícia? Sei. A Patrícia é prima primeiro de meu pai. Menezes? É, Menezes. A Patrícia é o Menezes. O Jair, que morreu do Cartório. O Jair do Cartório. É, primeiro. É, parente primeiro Então vamos voltar pai. lá, vamos conversar aqui. O pai do senhor, como que chamava? Anor Ferreira de Menezes. Irmãos do pai do senhor. Irmão? É. Os seus a, tios. A irmão tem o um, tio um Sebastião Ferreira de Menezes. É assim. E mais quem? Hã? E mais quem? Era Sebastião e mais quem? Ah, o, o meu o meu pai era casado com a, com a prima primeira dele. O pai da minha mãe era Ferreira de Menezes. Como que é chamava? Os dois homens eram irmãos. Como que chamava? O, o, o... Armizo Ferreira de Menezes. O seu avô? É. E esse outro avô do meu pai aqui chama Quiles Ferreira de Menezes. É casado primo com primo? Casado primo com primo. O povo é doido. Não, por que que era doido? Ah, sei lá, eu não, não tinha outra família melhor, é assim, vamos apurar o um, um ah, sangue aqui, ué. Você tá, tá, gostou, casou e virou que é rolo. Aí não pode brigar, né? Não, não, não, minha mãe nunca brigou com meu pai. Né? Minha mãe é falecida, meu pai também falecido. É né? A mãe do senhor, os irmãos dela, como que chamavam? Ah, até, o irmão dela até que eu não, não conheço muito bem, Irmã. Não. Mas o pai dela chamava Armílio Ferreira de Menezes. E ela chama Maria Argíria Ferreira de Menezes. E meu pai também é. O Sr. Sebastião, irmãos do senhor, são quantos? Ah, nós também chamem... Tem... Bom, já morreu também um pouco. Mas tem um... Vai falando o nome deles aí, começando mais é, é velho. É, Fábio... São Fábio, Alistide, Oripe, Zé, Sebastião, e Arzira e Guilmar. Família grande, né? Grande. Acho que elas eram ou 10, parece. O, o do pai do senhor, o senhor não conheceu os irmãos dele? Hã? Irmãos do pai do senhor. Irmãos do meu pai? É. Irmão do meu pai. muito. Morreu um faz pouco tempo agora. Como que chama então? Vamos ver. Chamava Sebastião Ferreira de Menezes. E mais quem? Os outros. E, e as irmãs dele? As irmãs dele? É... é, é... Tia Nilda. Mais a Nilda, Noura, a, a Belica. Eles eram é muito grandes. Acho assim, que é dez pessoas. A família deles morreu quase tudo né? Só tem uma, uma tia. Do... O irmão do meu pai. Eu tenho um amigo meu chamado Araújo. Araújo? E ele é... É, é... é Menezes também. É Menezes? É. é. Mora ali no Cubatão. Hã? É? Mora no Cubatão. lá é embaixo É. Ah... O meu sogro é ali do Cubatão. O. Ponce. Hã? Ponce. Ponce? Ponce. Parei o. do Aparecido Ponce. Ah, dos Ponce? É. Do parecido? É. Ah, eu sei. Esses Menezes são portugueses? Hã? São portugueses? Menezes? É. Não, é misturado, né? Porque meu pai é brasileiro, mas na final da minha avó, é, vem da Itália. Ah, Benezes é italiano. É, é italiano. italiano, é. E a minha avó era da Itália, veio com 12 anos. Da Itália, veio no, no, naquele... Naquele... Aquele, como é que chamava aquele que vinha trazer gente pra cá? Era... Navio? Navio. Navio, gastava 30 dias pra vir aqui. <risos> aqui chegava, chegava em Santos, aí descia pra cá, né? Descia pra cá. Ela veio com 12 anos e casou com meu amor. O senhor não conheceu ela não? Conheci muito, bicho. E ela contava a história de lá? Contava, sabe o que é Snard? Nardi. conhece os nardes ali na Franca? Sim. Tinha um gilin-nard, tijon-nard, aquele é esse eles... pé é irmão da minha avó. Os nardes é rico pra caralho. É, ué? É, ele era dono, do tijilin, irmão da minha avó, era dono daquela, da, do, do policido ali, ué. Supermercado policido, ué. Na época do, da... Na é, a ali tinha pra... uma, uma serraria, Serraria. Ali era uma serraria, eles faziam tudo com terraça de trem, de carroça, qualquer trem. O, o, o senhor tá falando, o pai do senhor trabalhava com o quê? Meu pai, meu pai mexia mais né, com roça, né? Mais com roça? É, gostava de carrear, é, cortar lenha, é, trabalhar na roça mesmo. mesmo. E o senhor, o que, que o senhor trabalhou aqui? Em Aí pra... eu trabalhei 40 anos só em açougue aqui. Que açougue o senhor trabalhou? O primeiro açougue que eu trabalhei, eu também lá na Jussara de Leite. Falei, lembra os açougues que tinha empregado ali? Sim. Muitos anos. Ali eu entrei com criança, com, com 11 anos. Eu trabalhei só lá, eu trabalhei 9 anos. O homem me ensinou a trabalhar em açougue. O que, que é trabalhar no açougue? Era o quê? Cortar carne? É, desossar, cortar carne, entender de carne, tinha muitos açougueiros que não tinha de carne. Na, na época do senhor, quando começou, o senhor trabalhava com carne mais de porco ou de boi? Não, matava muita vaca. Né? Muita vaca? Eu matei muita vaca na minha vida. Matei Isso. muita vaca. Vaca, porco, cabrito, bode. Como é que matava? Não tinha matador, não? Era lá, não, saía. eu matava assim, no pasto. Né? Tinha matador, mas é. matava no pasto, não tinha problema. Entendeu? É. Matei muita vaca, lá no, no nosso cardinho Conhece Mascardino? Sim. Eu lá, matei muita vaca lá. Matava, trazia ossados. Aí, põe no açougue de madrugada e... Teve... Pendurava lá? É. Botava a cara dela no, é. a, do é. lado de fora? É. E... Era costume disso ou não? Isso, fazia muito. E isso. o couro? O que, que vocês faziam? O couro nós vendia lá para o fazendeiro, né? O fazendeiro guardava lá, passava sal nele e secava. Esticava aí com bambu? É, esticava com bambu e depois ele vendia. Sim. O couro seco vendia. É. trabalhei aí muitos anos também. Tá. Tá. Quando eu aposentei eu trabalhava no Fidigone. No Supercópico? No açougue? No açougue. Tamo então o senhor entende de carne? Hã? Então o senhor entende um pouco de carne? Não, eu de carne eu conheço. O, a vaca do, do pé até no rato. Eu tudo, não entendo de tudo. E fala que essa carne de hoje, ela é, é mais macia, mas ela não tem a consistência daquela carne? Não, ela não é agora uma carne há anos atrás, né? aí uns, 30, uns 20 anos, 30 para trás, a carne era mais pura. Tinha agora, mais hoje, consistência? Agora hoje, depois que foi pegando aí... de. Tipo, um, um, 50 anos, 60 anos, ele pegando, aí eles garrou, é. injerção e não sei o quê, aquele.. Você matava a vaca lá, o, o couro ficava andando. A vaca ficava tremendo é, aquela casa. tinha uma baba por é. baixo, sabe? é remédio demais. O senhor. O nome do senhor era é Sebastião. Sebastião. Sr. Sebastião, me fala um pouquinho aqui. E de porco? O senhor matou porco também? Matei muito. Ixi, porco é mais fácil, né, mais prático? É, porco é mais fácil. É Porque é apelado com água quente, né? E sapecado com... Não, não sapecava com coisa, não. É. Você sapecava Só com água quente. Só água, água, é, água você quente? Foi, você via água, matava o porco, a água acabava de morrer. Você jogava água nele assim, vinha rapando com a faca, ficava limpinho assim. Mas, até de, hoje é feito com água, gente. E, mas depois joga, joga um, um é. fogo por cima não, dele passa? Não, uh -uh, não pode jogar fogo. Não pede até a carne eles escurece. Escurece? Ah, eu não sabia disso. E lá no, no açougue... Açúcar... Você põe fogo na, na, na pele, é pode tá rapado. Você põe fogo e ele fica morena. Às vezes é. você compra lá um torcinho dá um boró é. danada. É. é. O sou Sebastião, me fala aqui, e o senhor casou aonde? Eu casei lá no Bilhaci. Eu morava aqui, eu tava no açougue da Jussara. E a esposa do senhor é que família? É lá do, do Chá de Minas, de Claraval. Claraval? Como que é chamado? Gente dos Gonçalves. Gonçalves. É. é do Dorico É, Odorico Gonçalves, João Gonçalves, Zézinho Gonçalves. É, dois do Garrigues, sabe? Carrijo? É, o Carrijo é Gonçalo, Misturado. É, misturado. Como que ela chama a esposa do senhor? A minha, minha mulher? É. Minha mulher chama Adelice Gonçalves Menezes. E, e, os, e os filhos? O senhor tem muitos filhos? Não? Eu tenho... Bom, já morreu, né? Mas vivo tem... Tem um, dois, três... Tem três, três filhos o nome desse? Esse aí chama Zé Roberto. O Zé Roberto e mais quem? E o Carlos e o Júlio, Mike. O, o senhor tá falando aí onde que ele tá? Ele tá ali no carro? Ah, ele tá no automóvel aí, ó. Ele tá no automóvel? Ele é, veio me trazer, eu pra me comprar um, um vidro de fogão. Um vidro de fogão? É. E o que, que o senhor faz com esse vidro de fogão? Eu põe no fogão lá e pinto ele e vendo. E vende. O senhor reforma fogão? Não, eu só compro e lavo. Lá. Põe lá, passa uma tinta nele lá e vende pra acabou. Esse negócio de, de ferro velho aqui, isso, isso ajuda bastante, né? Você... Ah, isso aí tem trem que os outros nem sabem de onde veio. É. Tem trem demais aí. E tem muita coisa boa, né, que pode é, ser. É, tem muita coisa boa. Senta entra ali pra você ver o que é panela ali. Tem panela velha. Panela velha é que faz comida boa. É, e aquela lá tá nova. Tá nova, né? <risos> Oh, foi um prazer Bom, conversar bem. com o senhor E, é e eu estou registrando essa história do senhor aí Para a gente divulgar hum. essa, essa família grande Cristo. Menezes Ferreira é, é, Menezes Ferreira Deus abençoe É, é o pastor Ronaldo Falou, tá, tá. obrigado, tá. tchau é. Cada um tem a sua missão